Agora a gente ela pra lá, pô. Vai é, né? toda não? Vamos derramar ela logo lá. Como é que nós empurra a gente a roça? Mas, ó, dá, dá pra levantar aí? Dá não, né? Tem que empurrar a carroça pra alguém. Não, tem que puxar o carro, botar o carro mais perto. Ah, é, badinha, o que que é isso aí? Eu tô vendo o que é que vocês trouxeram. <risos> Oi. Ixi. Não é boi não, não é boi não pera aí, Pé, pera aí. Calma Olha a força que esse cara faz, vai ficar rendido aí, mano Fica ah, rendido aí, Chiquinha, essa areia tu pagamos quanto nela? Nada pera, mas não tem que pagar pela areia não, pô? Aonde? É. Aqui na, na nossa região? Hum. E tá no buraco aqui, Chiquinho? Aqui como é que paga se não foi lá no colo que arrancou a areia? Vai pra frente um pouquinho pra que Não, não sou boi não não, cara. Não, não, não, é boi. Só puxa desse lado lá... Mas que lá, lá em São Paulo, quem é boi é quem é porra, não faz isso não. É. É. É. Creio, freio, erro, freia! Vida de boi é triste, agora eu Vocês dois não é certo, é não. Olha o que ó, ó meu pé de laranja. É o toco, aquele toco. Aquele toco tá... o toda hora está meixando, Ele Ele é, meu, tá mexendo saca. Mas parou aí, tá bom. Tá bom, parou aí, tá bom. Olha, o meu pé de limão. Olha o mistério da saria lavada de qualidade, Chiquinho. Faz oh. quanto por ela? Que é de primeira, nada. Nada? Bom, bom então você vê que fazer obra aqui não é tão difícil, né, Chiquinho? Não. Com um bom profissional que tá é chico. difícil chico. empurrar a carroça nela. Tadinho. É o toco mesmo, Passou. Meu, eu já vou inventar esse toco daqui com a, com a motosserra, mas... Agora um pouco que carroça, aqui, ó. Um pouco que agarrou. Também ele quer trazer a carroça aqui, cara, no marceiro. Beleza. É que é moleza. Aí gente, falando sério, vem cá, calmadinho, fala sério aqui com o Chiquinho. É difícil aqui, é legal. Aqui. É difícil falar sério com o Chiquinho, mas vamos falar. Chiquinho, fazer obra aqui não no edifício tem você que é um excelente profissional aqui comandando a galera, comandando o seu time aqui de profissionais e areia tu nem paga. Parana. Se o cara tiver uma carrocinha dessa, ah, boa. se não tiver carrocinha ele pega com quem tem, é emprestado, aluga, vamos ver. É muito enjumento na estrada, é, é de graça. É. Jumento aqui não tem valor comercial, não é de graça. Pode pegar quando quiser. Tem um aqui pela rua. Pode deixar o saco de areia e puxando no jumento. É. Aí, ó. Olha aí, Amadinha, que maravilha, ó. Qualidade você da... Você faz vida. obra sem pagar areia. Eu nunca vi isso na minha vida. Só aqui. Ah, mas uhum. é, só, é só essa areia aí. É a outra ali. Quanto a gente pagou pra aquela areia que tá ali, Chiquinho? Areia de levante, ali rola. Nenhum real. Areia de embolso. Aqui, ó. Só tá hoje tá Olha aí, a água tá levando, ó. Aí é mesmo. Só arrumar um jeito de pegar lá e trazer. Ó. A areia tá levando muito, a água tá levando muito. Tá né? mesmo. A rua tá cheia de areia lá. Isso aqui é areia, tudo aqui é areia. Ó. Areia de embolso, areia areola, areia de levante. E aqui é areia lavada, ó. Deixa fazer a calçada ali com a É A minha calçadinha. Minha tortinha pra Madinha, que a Madinha quer a rua minha torta. É, mole? é, eu quero a calçadinha com uma voltinha. É, pra ajudar esse aqui a Madinha. É. É. Vai, minha riqueza. Eu uma mania de economizar, falei, Chiquinho, não traz ajudante, não, que eu quero economizar, eu mesmo você. ajudar. Já não paguei nada pela areia. Cara. Ainda não quero ajudante, aqui para não tenho que pagar o ajudante. Agora é ser eu mesmo, ajudante Chiquinho, hoje, né? E eu? Ah, você é minha ajudante, Chica. Você fica me dando incentivo moral, você é minha assistente, fica assistindo aí. Uhum. Né, minha vida? Uhum. Logo mais, você resolve o meu problema. <risos> é, ué. O problema é que o tempo está passando, Chiquinho, a vitalidade física e, e ah. mística está indo embora. O oh, mística! Eu Foi boa. Aproveitar os, os máximo momentos para a minha riqueza. É, né? Meu é claro. místico. Tá a o saco, e aí a fruta fica aí. É, de jeito. Não, vai estragar no pé, ninguém pega mais, né? é para coisa não. Faz essas coisas, não, hein, riqueza? Ah, Mário, eu estou com 54 já, né? Filho? E eu também, tô com 44. Então, você não tem nem tamanho para queimar. Eu que já estou no pau da rabiola. Você, eu me pedi até a conta. Vocês conversam muita coisa. Tinha que contar isso aí, mano. Tava, acho Homem. que estava com 30. Tadinho. Ah, bota mais areia e menos cimento, Chiquinho. A Areia é zero, não, zero valor. Tem, tem um. O cimento está a tá 42 reais o saco. Não me aguenta, não. Tá bom, agora dá outro. Não, cimento também. mas ficar firme lá. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. A madre perdeu até a conta, que a gente conversa muita coisa. <risos> Amada, 42 reais o saco de cimento tá ali, ó. Esse carrinho de, da Tramontina aí é um carrinho, um carrinho ótimo. Bom mesmo. Paguei nele cento e reais. Vendi por Chiquinho por cem reais. É. Porque o carrinho do Chiquinho tava tá fazendo vergonha lá. esse Chiquinho, você é um cara da sua classe. Um profissional como você é. Um homem na sua compostura. Aqui. Um homem na sua compostura, só um carrinho velho. Mostra o azulão ali. que eu comprei esse caminhão aí agora. Ah, Olha tá com esse mercedão aqui. O né? azulão? Esse aqui é o calango azul. O calango azul, Chiquinho? É. Aí como é que é o banco da Madinha? É rústico? Bruto, Ai, bruto. que lindo o Rubens. Rústico, esse aí é sistemático. Ó, oh, bruto, rústico e sistemático. É o lema do Chiquinho. É bruto, rústico e sistemático. Isso aí foi o Rubens que comprou pra mim. É, foi fabricado aqui mesmo na vila. Eu vou colocar lá Cosme. na varanda, lá na casa. Quase meu fabricante de imóvel rústico. É, lindinho, é rústico, né? Bruto e sistemático. A gente vai passar um. um... Como é o nome? Um verniz por cima, né, Vamos, Vamos passar um selante nele, um, um verniz. Selante. Ai, que lindo. E é aí isso. vai ficar aqui, que vai ser um quiosque aqui, ó. Ali vai ser um quiosque. Vou fazer um quiosque por ali, ó tipo guioça. O que é um, que... um carramanchão, um chaparral, um... É, só ver como que é isso. É né? um... Uma palhoça, vamos ver aqui. Puxa aí na enxada e pode puxando pra cá. Uma pagoda aí, tá vendo? Me escraviza, cara. <risos> dá uma conversa, não pode dar muita confiança aqui, não. Você que vai contratar o Chiquinho para trabalhar para você, ó. Bom, você, então... Você e meu para tu contratar o Chiquinho, é contrata logo, porque ele vai botar na agenda que ele tem serviço pra caramba. Pois é já dá mesmo. Fernando, agora tem que fazer o do André, cara. Já tem o do André que mudou pra mudar ele... pra cá também Ixi, E tem, tem ver também ver a varanda ver, ali do vizinho dele Eu perdi aí. até o contato do André você vê esse rede aí, moço uhum. Pega o nome do Chico pra tá? eu vou botar já já, para aí Não, deixa o eu, eu, eu botar depo... lá na legenda Ele coloca na legenda pra você Eu coloco lá na legenda Na legenda? Eu perdi o André Eu perdi o André que tá doido tá O André, o contato do André <risos> O funcionário, o rapaz pagou já pra você fazer a casa dele e tudo E agora você quer falar com o cara se vai ser assim ou se vai ser assado Pra ficar no detalhe do jeito que ele quer e é. agora você não deu o telefone nenhum mais só o Chico da Viola bom, amiga. então gente, eu vou encerrar a gravação e vou deixar vocês trabalharem tá bom minha vidroca, faz é. assim minha rica prepara lá pra nós um, é. um suco de abacaxi hum. daquele abacaxi natural e aí, você abacaxi? quer Chiquinho? pera aí, vamos lá cortar o abacaxi amada, pro suco deixa eu deixou sozinho no serviço de novo ó, é tudo é esquema tá Chiquinho olha aqui, esse aqui é um facão corneto um dos melhores facão que tem facão corneto é gênio. Agora vamos pegar ali aquele, aquele abacaxi Para fazer um suco. Ó. Mas será que esse abacaxi tá bem? Não sei, eu acho que ele tá bem. Tá vamos tirar a prova agora. Olha aqui, amado. Será que esse é abacaxi que está verde ver é tá maduro? Tá maduro. Vamos cortar ele aqui. Devagarzinho Olha aí, olha aqui, olha aqui, ó. Sabe esse aqui? Filhote. É muda, tudo é muda. mudinha. Nasce ah, tudo. Aqui, Deixa aqui que nós vamos plantar ela. Ó, uma dica, né? Para as meninas que querem fazer o suco de abacaxi, eu tiro só a coroa, esse talo aí, e coloco no liquidificador com casca e tudo. É isso aí. Fica meio verdinho, fica gostoso. tem mais um aqui, ó. Legal, amado. Show de bola. Vamos ver. Vamos cortar vez, só para se tá, tá? tá? só corta um pedacinho no meio. Tá. Ih, estava quase perdendo. Hum. Tá vendo? Docinho. Docinho. Aqui também foi o jarro, mas aqui é Caraca, mata tá mel? É a máquina. Hum. Tá docinho não tá? Docinho, mel puro. Então leva né, essa chapinha, Ai, que também. show de bola. Agora vamos fazer um suco de abacaxi. O Chiquinho ficar fortinho de trabalhar nesse tá meio... Aí, Chiquinho, vou fazer um suco de abacaxi para nós e vou dar um copão para você pra você ficar fortinho. Oi? Vou fazer um suco de abacaxi. Beleza. Dá um copão para você. Abacaxi com pão é bom demais. Com pão? Tem pão aí. Não, acho que tem, é, tem pão curma. Pão de forma. Tchau, gente. Deixa esse homem trabalhar, porque esse homem está cantando moda de viola. Canta uma moda aí pra nós. Aí, Chiquinho. Igual o canta uma moda aí. É, é olha lá. A careca é carcerra, mas nunca foi carpinteiro. É. O bode também tem barba, não precisa ir ao é barbeiro. Calo também tem espora e nunca foi cavaleiro. Sabia cantar bonito E não pode ser violê E faz casamento E ri, todo sorteio E hoje Ei. à noite Aonde vai ser? No bar da Andréia? É no, bar do André. é, no, no restaurante da Andréia Hoje no churrasquinho da André, Espetinho da Andréia Hoje logo mais Sem couver artístico, viu? Chiquinho <risos> da Viola aqui na no nossa vila Fantástica, onde aqui é diversão É o tempo todo Tem Chiquinho da Viola o chiquinho é Tem da o, o, o meu sobrinho de consideração Isaac Cerqueira Tá, tá tocando violão, e tem outros cantores aqui da região, mas eu, ó, esse aqui é o melhor pedreiro, é o melhor mestre de obra, é o melhor contratante de serviço que você pode contratar, e também é violeiro para se divertir. Chiquinho e agora é mala, cara. Vamos comer aqui uma exclusiva, bananinha, enquanto não vem o suco, enquanto não vem o suco de, aí ó. Essa não é prata não, viu, amada, ela é uma banana maçã, ela é diferente, mas não é, é gostosa, é tá? Chiquinho, não é prata não vamos ver qual é que é o seguinte Nissoura Nissoura Nissoura? é, Dá é é, é é Não, pedaço aí, mas... Ele vai comer vai ver qual é Imagina hum. que virou com melona, cara Tudo <risos> que eu estou comendo ela é quer Abacaxi É <risos> banana rosa banana É, rosa é rosa mesmo, muito gostoso o sabor deles dela Então tá Fumos E aí, amada Amada, um suco de abacaxi Você pagou quanto por esse abacaxi, amada? Nada. Nada? Nada, nada. nada. E, a, e a areia? Chiquinho pagou quanto pela areia? Nada. E, e a outra areia de levante, que é a areia, ariola, areia de embolso, cada lugar tem o nome? Uhum. Pagou quanto, Chiquinho? Nadinha. Mas é assim aqui? Você toma um suco maravilhoso desse sem pagar nada? É natural. Ó. E a energia elétrica que usou para poder desgastar esse... Para poder triturar esse abacaxi, gastou Não. quanto nela, amada? Nada. Nada também? Não. E a água? Porque tem água aqui no meio. Aqui Gastou é a quanto? Água do, do, do poço Nosso pocinho rico Ai, eu estou feliz com esse Gastou nada. nada? Então aqui gasta muito pouco muito Amada E eu você... bati com casca e tudo Eu lembro lá em casa, em São Paulo Que você chegava no final do mês Você estava lá cheio de coisa para pagar No computador Amanhã toda pagando dívida uhum. Não é verdade, Amada? É Agora aqui diminuiu quanto por cento isso aí? Ai, uns 90%. Uns <risos> noventa, né? É. A Madinha só paga agora o site do Verdade Oculta. Ah, é o site do Verdade Oculta. Umas né? é coisinhas bobas, assim é, E a, a internet, internet daqui, é. Também, é. É só. Mas aquilo tudo que pagava. E multa, ficou duas multas lá pra São Paulo pra pagar ainda, porque a gente quer o carro é, legalizado ainda. Uma... Só o carro e o caminhão, o resto tudo. É verdade. Carretinhas, duas motos. É. Todos os outros troços nossos, nada mais vai pagar nada desse governo lixo. Não o Bolsonaro, mas todos eles. O Lula, tudo, a cambada Fora, toda, pra qualquer pra... um. É. Aí, ó. E aí, Chiquinho, Sim. gostou do suco eu de abacaxi? Suco de marmo de marmo. Hum? demais. É mais, Chiquinho, falou que é bom punzinho, eu acredito nesse homem. É, o suco do abacaxi com casca e tudo é bom um pusinho. Com casca e tudo eu coloquei, Chiquinho, não desperdicei nada, só joguei pra você. É. Eu e eu não sou bobo, eu já plantei muito abacaxi, olha lá, no cantinho do muro, como é que tá de abacaxi, ó. Não sou bobo. Plantei um monte, cara, que o suquinho do abacaxi é uma delícia, lá. Como é que tá de abacaxi? Tudo novinho ali que eu plantei, ó. Lá no cantinho, ó. Aí, olha. olha os abacaxizinhos lá, ó. Vai nascer tudo, olha. esse é abacaxi, ó. Olha o tanto ali atrás, ó. Vai dar abacaxi pra caramba. Agora plantei também amendoim, que eu gosto de amendoim. Já tem a acerola aqui, a formiga aqui comeu esse pezinho aqui, tadinho. Mas esses aqui ainda tão vivos, de acerola. Já plantei aqui mamão. Tudo plantamos agora que a gente chegou aqui, ó. Tem uva já, tem duas uvinhas aqui. Cadê minhas uvinhas ricas aqui, ó. Tô vendo só uma outra escondidinha ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui e a uva ali ó o vovô viu a uva vovô sou eu aí, parreirinha tá aí ó ficando verdinha ó. bonitinha né? aí. tá nascendo a goiabinha também aqui ó aí a goiabinha rica aí ó né? aqui tá a parreira de uva aqui todos os mamãozinhos que nós plantamos ali pé de manga aqui um pé de acerola ali uma cana caiana né? ali outra, outra goiabinha nascendo ah, tem mais o que aqui nascendo aqui? Aqui tem isso aqui que é siriguela, que é uma delícia ó. Siriguela amarelinha Tá chegando no final da época aqui, mas ainda tem algumas é, Siriguelas. Aqui tem laranja já produzindo, ó Esse pezinho aqui tá produzindo já, ó Isso é uma maravilha, cara já, As nascendo florzinha nova nela, ó E já tem laranjinha aqui, quer ver? Aqui, ó Florzinha, florzinha Laranjinha nascendo aí, ó Né? Tá é maravilha Aí, ó. E a gente aqui tomando um suquinho maravilhoso, suco de abacaxi aqui mesmo da casa. Agora o Chiquinho vai fazer uma. Ele fez aqui pra gente lavar as coisas aqui nesse.. essa, essa lajezinha aqui pra gente lavar as coisas, lavar a moto, lavar o trike do Rubens, ó. Tá ali os dois trikes ali, os ultra-leves, né? Nossos. Pra lavar a carretinha, lavar o carro. Lavar essa moto aqui que é do Chiquinho, aquela de trás que é do Rubens. E ele tá fazendo uma calçadinha para Madinha ali Quer ver? se aqui eu recortei esse, essa madeira aqui Ela é madeira naval né? Agora esse ferro aqui ele vai fazer uma caixa d'água boa aqui, grande Caixa d'água tá ali, dois mil litros Outra de mil, né? Aqui vai é fazer a varandinha aqui de casa, que não tem ainda E agora vai é fazer uma calçadinha aí pra Madinha ó. Madinha pediu o Chiquinho fazer uma calçadinha torta Ô Chiquinho, já fez uma calçadinha torta alguma vez na sua vida ou não? Isso. Hã? Isso. Já fez? Ah, essa eu, Essa... Eu, eu fiz a calçada do cabo, falou. Para essa calçada ser o torto. Ah, entendi. Então não é a primeira, não. <risos> ele tá brincando, gente. Aqui nunca fez nada torto. A primeira calçada torta que ele vai fazer é essa que a Madinha pediu a calçada torta. Ela desenhou aqui no chão a calçada para ele, ó. Riscou aqui no chão. Olha aqui, dá para ver o risco aqui, ó. Ela não vai reta pro o portão, não. Ela vem pra cá, ó. E a calçadinha é torta. Não pagou, entendeu? Falei, não, não saiu torta eu Falei, então é a primeira vez que eu tô fazendo a calçada torta Agora passa a segunda Já que você fez torta, agora você muda a profissão De pedreiro para confeiteiro <risos> Confeiteiro Que a gente faz torta mesmo de comer Aí, esse aqui tá virou ouro aqui agora, ó Esse aqui virou ouro, cara Tá ruim de conseguir Esse aqui não é nem minha, esse aqui é do... Um rapaz que comprou um lote, um lote aqui o André André E contratou o Chiquinho para fazer a casa dele Aliás, Chiquinho, várias pessoas que compraram o lote aqui e contrataram você É é verdade é, esse aqui é o material do André os tijolos vai chegar tá falando isso tijolo acho que é de hoje para amanhã ó. tem que ligar para pro... o pessoal lá né o pessoal lá é aí para chegar para o Chiquinho começar lá o Chiquinho não começou ainda porque o material não tinha chegado agora chegou tudo aí já tem aqui chama sifão mas é o vaso sanitário a pia a tampa do vaso tá tudo aqui e guardou aqui em casa porque aqui fica mais próximo para a gente levar no caminhãozão que tá ali fora ou a gente leva naquele caminhão. E a que o mais deixou a tampa aberta, deve ter enchido d'água lá dentro. Agora que eu vi, aquela gabina ali também estava aberta, aquela janela de lado, eu fiquei... ixi. Bom, um abraço pessoal.